Pessoal, tudo bem? Vocês que estão aqui assistindo pelo IGTV, sejam bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Gente, é, hoje nós vamos bater um papo com o Edivaldo Júnior. Ele já entrou e eu já já vou chamar ele, mas antes eu quero fazer a apresentação. Gente, o Edivaldo, ele investe há cinco anos e tem hoje como carreira Exatamente isso, investimentos. Ele é técnico de planejamento e é planejador financeiro. O que, que isso quer dizer? Ele ensina e acompanha as pessoas a trabalharem com investimentos. E é sobre isso que a gente vai falar. Sobre investimento e sobre planejamento financeiro pessoal, tá? Então eu vou convidar aqui o Edivaldo, peraí... Deixa eu chamar ele esperar... Tudo isso eu vou dando um oi aqui para o pessoal que está acenando. Oi, Dudu, seja bem-vindo. Elton, seja bem-vindo. Oi, Edvaldo Olá, tudo bem? Está me ouvindo tudo... bem? Estou te ouvindo. Tudo bem, e você? A ah, Miss Preta entrou. Tudo certo. Edivaldo, seja bem-vindo. É... Antes de você começar, eu quero só dar boas-vindas para o pessoal que está entrando... E se o pessoal que está aí nos assistindo, se vocês puderem clicar no aviãozinho, convidar os amigos de vocês, porque hoje o papo vai render, tá? E eu tenho certeza, é. eu tenho certeza que todo mundo está precisando entender um pouco melhor sobre finanças pessoais, né Edvaldo? Com certeza, todo mundo precisa aprender um pouquinho sobre isso. Ou um pouquão, é, né? É verdade. Edvaldo, eu já te apresentei, tá? Mas... Ninguém melhor do que você para falar sobre você e sobre o trabalho que você desenvolve. Então, o microfone é seu. <risos> então, tá bom. Tá me ouvindo direitinho? Tá me vendo Tô. direitinho? Gente, Tô é te, a minha primeira live, tá? Então, se eu fizer alguma coisa <risos> errada aqui, desculpa. <risos> Mas tá, tá legal, né? Okay. Tá ótimo, tá bom, perfeito. Bom, antes de tudo, Josi, obrigado aí pela honra, pelo privilégio de estar na live com você. Tá bom? Minha primeira live, então... É, bom, meu nome para quem não me conhece, meu nome é Edvaldo Júnior, como a Josi falou, eu invisto há 5 anos E não sou nada de anormal, tá pessoal? Eu comecei como todo mundo, não sabia nada de investimento Fui metendo a cara, fui estudando, quebrei a cara muitas vezes, já ganhei dinheiro, perdi dinheiro lá no começo Então assim, o processo natural que todo mundo aprende a investir, eu passei também então fui aprendendo de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. Fui por caminhos errados, descobri que eram errados ou não estão os melhores. E me e fui para os caminhos certos e tal. Então nessa jornada aí é cinco anos. E para quem está vendo a gente, para você também, Josi, é, Olha que legal, um, um raio de esperança aí para quem pensa em investir. Hoje, há mais ou menos cinco anos, eu tenho 29 anos. E a renda que os meus investimentos eles me geram, a renda que, que isso aqui me gera, do patrimônio que eu acumulei de lá até hoje, já é suficiente para eu pagar as minhas despesas, olha que legal então num cenário assim caótico que eu perder esse emprego, minha esposa também e tudo mais, eu já tenho uma certa segurança financeira simplesmente porque eu tô fazendo esse trabalho não é porque eu sou o bonzão, eu falo isso com humildade tá pessoal, sem grandeza não é que eu sou o melhor, não, simplesmente eu tive a sorte de achar esse caminho de investimento cedo então fui fazendo isso, galgando de pouquinho em pouquinho e hoje eu, eu já cheguei na nossa muita gente não ouviu esse termo, mas caso quem não ouviu, se chama independência financeira, o que é isso? Para quem não sabe, você também não sei se você sabe, é quando você acumula um patrimônio e que a renda proveniente desse patrimônio um detalhe, não é o patrimônio, é a renda que ele te gera, é como se você um, tivesse um imóvel e um o aluguel, o imóvel tá lá você só vive do aluguel, como se fosse assim, uma analogia. Ela já é suficiente para pagar as suas despesas. O nome disso é independência financeira. Então, olha que interessante. É, uma pessoa, quando ela não investe, ela demora o quê? Até os 60 anos para tentar viver com a renda de quê? Do INSS, né? Que uhum. é o que beira, na maioria das vezes, que é um salário mínimo. Entende? Então, eu, com 5 anos, um investidor... Pode demorar 5, 6, 7, 10 anos e já consegue esse patamar com o patrimônio. No caso do INSS, não tem patrimônio, né? Só a renda, né? Que não depende de você, é só do governo. E se ele quiser alterar, que já aconteceu, vai depender unicamente dele. Na independência financeira, você cria esse, esse passo a passo de forma privada. Você não precisa depender de um órgão para ter a sua segurança financeira, entendeu? Então essa foi minha jornada, obviamente eu não vou parar por aqui, claro, né? Existe um outro patamar, Josi, que se chama é, liberdade financeira, não sei se alguém sabe. Qual que é a diferença de independência financeira para liberdade financeira? Na independência, a renda que você recebe do patrimônio que você já acumulou, já paga suas contas. Mas basta, não, não tem nenhuma regalia ainda, entendeu? Já na liberdade, não. Na liberdade, não. Além de pagar as suas, as suas despesas, você ainda tem uma bela de uma gordura para fazer o que você quiser, uma viagem por mês e... Se você não gosta do seu trabalho, você larga o seu trabalho e vai trabalhar com algo que você gosta, entendeu? Então, esse é o nosso... o nosso, a, o nosso foco é esse. Chegar na independência financeira, que é um passo, assim, maravilhoso. Você já traz um conforto para você e para sua família sensacional. Mas não para por aí, né? Continuando até chegar na liberdade financeira. Até porque, para fechar essa parte aqui, eu não acredito nisso. Né? Ah, eu vou juntar, eu vou investir para nunca mais precisar trabalhar acho que uma pessoa sem trabalho é uma pessoa sem propósito. Concorda comigo? Sim, então, verdade. o trabalho assim, dignifica o homem, né? Então, você pode fazer essa questão de investimento, não para parar de trabalhar e pronto, né? Você vai enjoar, com certeza. Se você fizer isso, você vai enjoar. Mas trabalhar com algo que você goste. Talvez você esteja no seu trabalho hoje insatisfeito. Você vai para o seu trabalho, aquela famosa segunda-feira, né? Amanhã é segunda-feira. Quem está vendo a gente que é assim no trabalho? E se fosse o contrário, caramba, amanhã é segunda-feira, vou trabalhar com o que eu gosto, olha, que, olha a diferença, que legal, entendeu? A, a liberdade financeira, na verdade a independência financeira, ela pode te trazer esse benefício. Você simplesmente ter a escolha de trabalhar com o que você quer, porque você já chegou num patamar que te permite isso. Bom, é isso. Estava mandando uns aviãozinhos aqui, Edivaldo, para os <risos> meus contatos... Edivaldo, a questão então, por exemplo, para a pessoa começar com independência financeira, ela tem que saber como que ela faz para investir, né? Porque existem as duas formas de investimento, mas isso a gente vai falar bem lá depois, tá? Mas ah. exi existe o investimento que é o ativo e o investimento que é o passivo, né? Então a pessoa tem que saber como lidar com essas duas coisas, mas ah, você, vai falar, você vai falar mais lá no finalzinho sobre isso. Porque eu acho, Edivaldo, um assunto importantíssimo as pessoas entenderem o que é, de fato, o ativo e o que é o passivo. Porque Perfeito. muitas, muitas investem no, no passivo. É. É, no passivo, que só dá... Só dá... É, prejuízo, na verdade, né? Mas as pessoas acham que, que, tá, que tá funcionando, enquanto elas tinham que investir em algo que dê retorno, que seria o ativo. É isso, né? Então, um Ou é o contrário? É isso, ativo, né? passivo. O que, antes Talvez alguém não saiba o que, que é ativo e passivo. É simples. Quem fala muito disso é o livro Pai Rico, Pai Pobre. valeu é leu, Josi? É muito legal. Ele, ele explica muito bem esse, esse, esse conceito. Passivo é tudo aquilo que a gente compra e tira dinheiro da gente. Então, passivo não é um investimento. Por exemplo, uhum. carro. Carro é um passivo. É, mas as pessoas é. compram achando que é ativo. Sim, ah, justamente. E não, não é. é. Pelo e contrário. É. Né? Ah, eu vou comprar para vender. Quando você compra um, cara só, um carro só de saída com já depreciou 10 mil reais, 5 mil reais. Então, uhum. assim, olha só. Um belo de um passivo. Outro passivo. Casa. Quer dizer que a gente nunca tem que acumular passivo? Não, não é isso. A gente vive de passivo. Filho, financeiramente falando, é um passivo. A gente vai é deixar um de passivo. ser por disso? Óbvio que não. Entendeu? <risos> a questão é, o nosso foco é ter mais ativos do que passivos. Porque uma pessoa que só acumula passivo durante a vida, qual que vai ser o ativo dela? Ah, antes de tudo, ativo é o oposto do passivo. Se passivo é aquilo que te tira dinheiro, o ativo é aquilo que te gera dinheiro. Uhum. E às vezes sem você precisar estar envolvido diretamente nele, Entendeu? Ou seja, investimento é um belo de um ativo. Para mim, na minha opinião, é o melhor ativo. Tem só isso? Não. Imóvel, imóvel próprio. Pra, como você compra um apartamento, uma casa, não para morar. Quando é para morar é um passivo, concorda? Mas para investir. Para investir é para um lugar, pra outro. Daquele... Aí é um ativo. Entendeu? Então, o nosso foco é ter mais ativos do que passivo. Porque hum. assim a gente consegue o quê? Uma renda mensal extra. E essa renda que você vai fazer o que no próximo mês? Comprar mais ativos. Aí a sua renda do outro mês vai ser maior, aí você compra mais ativo e você vai fazendo o quê? O efeito dos do juros compostos, né? Da bola de neve. Só que agora não é contra a gente, né? Quando a gente pega um empréstimo do banco e vai acumulando dívida. É contra a gente. Agora já é o oposto. Você recebe a renda de um ativo e reinveste. Aí a renda do outro mês maior. E aí sim você chega, vai chegar, depois de um, dois, três, quatro, dez anos, depende do quanto que você investe no mês. Você chega na sua independência financeira. Olha que legal. Ele, ele vai virando uma carteira de recebíveis né é a mesma Justamente. coisa assim ó por exemplo um vendedor ou um consultor que que trabalha so, sobre comissionamento só que ele recebe o comissionamento dele parcelado porque ah, geralmente quando o a, a tua comissão o valor é muito alta, as empresas pagam parcelado. Então, por exemplo, se no mês passado você tinha lá 500 reais para receber de comissão, aí no próximo uhum. mês você vendeu mais e juntou mais 500 reais. No mês é mil reais que você vai receber, conforme vai aumentando, vai aumentando a tua carteira de recebíveis. É bem, é bem interessante. Não é difícil de você entender como isso funciona. Eu acredito Perfeito. que o mais, o mais difícil é a pessoa se policiar e realmente... E investir, né? Realmente isso aí é virar uma barreira muito grande. É muito é... grande porque para a pessoa começar a fazer isso é, tá, às vezes é mais difícil do que quando ela já tá no processo. A barreira de sair do comodismo de às vezes muitas pessoas elas não têm simples o controle financeiro, concorda? Júlio, sim, elas não, não sabem quanto não que tem. elas ganham e quantos ela, quanto ela gasta. Aí eu já fui assim, tá pessoal, lá no começo. É, minha esposa me ajudou muito nisso. Eu ganhava três vezes mais que ela, hoje ela ganha igual a mim. E ela ela sobrava dinheiro para ela, Josi. E eu, no final do mês, gastava tudo. Aí eu, amor, como é que você. Como? É, como? Aí ela foi, ah, assim, assim é interessante. E a gente estava prestes a casar, né? Aí eu, poxa, eu tenho que mudar o hábito. Aí sim eu fui, faz... fui entrando nessa questão. Eu li o livro, Pai Rico, Pai Pobre. Aí eu fui entendendo essa questão de ativo e passivo. Aí olha que é legal. Olha como que o processo, Josi, é meio é automático. Quando você foca em ter o seu controle mensal, quando você foca em ter mais ativos do que passivo, ou simplesmente você vive um padrão de vida menor do que você ganha no seu salário. Simples assim. Essa é diferença vai ser é o que vai sobrar. Quando uhum. você começa a chegar nesse patamar e começa a, a, a ter dinheiro sobrando, você automaticamente vai para outro passo que é o que é qual eu penso caramba eu tô com dinheiro sobrando aqui o que, que eu vou fazer com ele comigo foi assim eu vou deixar parado acho que a maioria já sabe que dinheiro parado na poupança é um péssimo investimento eu considero a poupança nem investimento exatamente péssimo inflação então você começa a puxar a corradinha. caramba então o que, que eu vou fazer com esse dinheiro aí entra a questão do investimento às vezes muitas pessoas elas param aí por quê olha que interessante você hoje acha muita coisa na internet de investimento, só que como tudo na vida, né? antigamente tinha o problema de escassez de informação concorda? hoje tem o problema de explosão de informação tem muita coisa, e tem Sim. muita coisa boa, valiosa, e tem muita coisa ruim também, muita gente mal intencionada, concorda? então eu passei por isso lá atrás, eu comecei a pesquisar pesquisar, pesquisar, e eu não sabia o que que era é, é certo, e o que que era um caminho errado, entende? Muitas pessoas, por não ter esse, essa clareza de conhecimento, até porque a internet ela joga muita informação sem, na, sem ser na sequência, concorda? Você acha o negócio lá super complexo, só que você tinha que aprender 10 coisas antes. Só que como é que você vai saber se a internet é totalmente aleatória? Uhum. Então você fica perdido. Então a pessoa tem que vencer essa barreira, aí tem várias formas. Vai lendo vários livros, o planejador financeiro também ajuda nisso e muitas outras formas. E aí sim ela começa a investir. E aí é outra barreira, né? Eu, por exemplo, lá atrás, meu Deus, hora de abrir conta em corretora, vão roubar meu dinheiro. <risos> Pensava assim, com certeza, essa corretora é segura? O que, que, que é corretora? Qual é o papel da corretora? Aí pronto, venci a barreira da corretora. Abri quanto corretora? Agora eu vou investir meu dinheiro. Onde eu vou colocar meu dinheiro? Compro meu primeiro tesouro direto. Ai, meu Deus, o que é isso? Minha primeira ação, Josi? Meu Deus, vou perder tudo. Percebe? Tudo é novo. Então, assim... É, esse é o caminho de investimento, só que ele precisa ser muito bem trabalhado, muito bem estudado. Você tem que estar muito bem preparado antes, porque tem uma frase muito legal, na, principalmente na Bolsa de Valores. Bolsa de Valores é um lugar caro para você aprender. Uhum, Pensa, é verdade. de novo. Bolsa de Valores é um lugar caro para você aprender lá dentro. Ou seja, aprenda fora, não só Bolsa, mas investimento no, no geral. Né? Aprenda fora para depois você começar a fazer... Do jeito certo. E não comece do jeito errado para depois você entender que tem que fazer desse jeito. Porque até lá você já perdeu o dinheiro. É verdade. Então, quando a gente fala de investimento, é isso. Uh -huh. E, e Edvaldo, é... quando a pessoa quer investir e ela não sabe, porque assim, ó, pense comigo, é uma barreira, né? Mas a pessoa já trabalha no nicho dela, ela quer investir, mas ainda ela vai ter que estudar sobre investimento para ela poder saber o que tem que fazer. E ela não quer, não tem tempo, por alguma razão, mas ela, mas ela, quer, ela quer investir. Aí ela pode procurar você, porque Exatamente. é o um tipo de trabalho que você oferece, né? Porque aí é muito Isso, mais é. fácil. É muito mais fácil Perfeito. você contratar um profissional, né? Porque, afinal de contas, a gente já contrata tantos profissionais durante a vida, né? É contador para lidar com a nossa... Com, com o dinheiro, né, com a nossa empresa, é um gerente para cuidar dos negócios da empresa, é um vendedor para vender os negócios da empresa. Então, uhum. a, a questão de investimento não, não, não, não tem que ser diferente, porque realmente é um universo complexo. Você precisa Perfeito. entender, né? Você tem que entender muito bem como funciona. Porque senão você vai realmente vai perder dinheiro. E, e não Sim. é algo, e, e, ao meu ver, não é algo assim que numa sentada, numa leitura, você vai entender não. como é que funciona o mercado. <risos> Isso aí é uma matéria de faculdade, digamos assim. Uhum. E falando em faculdade, é. Por que que, olha que legal, Josi. Por que, que hoje, é, para a maioria das pessoas, é uma barreira investimento? É uma barreira mesmo. Porque não tem educação financeira. Sim. Olha, que interessante. Você aprende os seus direitos como cidadã na escola? Você aprendeu? Não. Eu? Eu? Nem na faculdade, né? Eu fiz engenharia e não terminei, mas fiz... não sei, só quem faz direito, concorda? Você Sim, concorda não que não deveria não tem... ser uma matéria no ensino médio, isso? Deveria. Ou então uma matéria de toda a faculdade? Deveria. Assim, assim como política deveria ser matéria política, e... exatamente. E, o desenvolvimento, e educação financeira. Educação financeira e desenvolvimento pessoal. pessoal deveria ser é, matéria de faculdade. São três Perfeito. pilares da vida da gente que a gente precisa entender. Justamente. Né? É, é muito não... complicado. Eu falo assim, a gente aprende o que é o retículo endoplasmático rugoso, lá em biologia, mas não aprende o que é juros compostos na nossa vida a gente, financeira. Olha a gente que engraçado. A... a gente aprende a fórmula de Bhaskara que não serve para... <risos> Porcaria nenhuma. Só para engenheiro, né? É. Pois e, é. E, e, não aprende, e não aprende a se entender como gente. Isso aí. É então, incrível, Então, assim, né? a questão da barreira, ela é uma soma de dois fatores. É difícil mesmo para quem não sabe nada. E por que não sabe nada? Porque não teve isso no ensino, seja uhum. público ou privado. E além de não ter tido esse ensino, existe uma chuva de marketing Oposto a, a oposta à a, a educação financeira. Vamos fazer um exercício aqui. Abre a propaganda, o intervalo de propaganda de novela da Globo, de, de Fantástico. Você vê lá alguém falando, vamos investir em ações, em é, vistas para você alcançar a sua independência financeira. O poder dos juros compostos agir a seu favor. É isso ou é então a Crefisa lá falando, está precisando de uma viagem? Não se preocupe, a gente cuida disso pra você Vem cá, pega um <risos> empréstimo de 10% ao mês Baratinho, baratinho E vá viver seus sonhos O Itaú falando, o Santander O que, que a gente pode fazer para você hoje? Você tem um presente de 700 reais de cheque especial Sua fatura de cartão de crédito está alta? Não tem problema Divida a fatura do cartão de crédito E vá viver sua vida feliz Olha só, é uma informação oposta ao que a gente deveria achar A gente é bombardeado, inclusive no gerente de banco Olha o conflito de interesse aí quando você vai no seu gerente de banco... Não sei se alguém faz isso hoje ainda, né? Ainda não é na pandemia, né? Mas quando você fazia antes e tal... O seu gerente de banco já te incentivou a investir na Bolsa? A estudar investimento? Ou não. ele te empurrava... Te empurrava título de capitalização? Te empurrava a investir na poupança? Te incentivava a parcelar a fatura do cartão de crédito? Eu tenho um amigo que trabalhou no Santander... Ele falou... O Ed, eu saí do Santander porque... Eu não tinha a cara de pau... Porque ele sabe investir igual, igual eu, né? A gente cresceu junto, assim... É, na questão de investimento e ele fazia uma coisa e ele era obrigado no banco a fazer justamente o oposto a empurrar o que o que era bom para o banco e não exatamente gente. É, é porque é isso, não existe né? é, é que não existe interesse né da, da população de ter liberdade financeira porque você ter se você tem liberdade financeira você tem poder né E aí você começa a competir com quem já está no poder há muitos anos, desde que o mundo é mundo. Então não existe interesse. E, e eu acho muito engraçado que é justamente isso que as pessoas não veem. Perfeito. A maioria... Assim, está tá, tá abrindo a cabeça das pessoas, mas muito pequeno, muito pouco. Muito. Né, comparado bem com... bem devagar mesmo. É, e, e comparado com a quantidade de pessoas que nós temos hoje no... No Brasil, principalmente no Brasil, né? Porque esse problema financeiro e esse, é, essas crenças, né, que a gente tem com relação ao dinheiro, é muito mais forte no Brasil do que em outros países aí de primeiro mundo. Mas é, é, é por isso, né? Porque quando você tem inteligência financeira, você tem poder, você, você consegue derrubar grandes Perfeito. empresas. Você. você Pense comigo, se todo mundo tivesse independência financeira ou estabilidade financeira ou trabalhando com a sua própria inteligência, não teria banco mais. Seria só, só Nubank, outras empresas como a Nubank, que de fato são empresas que que não tem o pensamento das agências, né, do monopólio dos bancos. Que, é, só, é que só acaba com as pessoas, né, porque você é muito complicado. Você entende que os bancos, eles funcionam, eles lucram na ignorância do sim, brasileiro? Sim. Não é isso? Então, sim. qual o sentido de ter educação financeira nas escolas? Ó, só entende? pra você ter uma... Só para você ter uma ideia, é, eu não posso não posso dar nomes aqui, tá? Porque eu não quero magoar ninguém da minha família. <risos> mas mas eu tenho pessoas próximas que têm conta em três, quatro bancos, pagando Olha taxa, taxa que elas pagam, hein? pagando taxa para três, quatro bancos. Só que aí é, você tenta explicar, tenta falar, mas é muito difícil você mudar a mentalidade de uma pessoa que está há 50 anos ou 40 anos Sim. pensando daquela forma. Aí chega uma é. hora que você fala, ah, então tá, então deixa. o Edivaldo é... Tem umas perguntas aqui, tá? Eu, o, o Gilberto, o Dudu, fez duas perguntas. Vamos responder as perguntas dele, Duduzão. tá? Duduzão. É. Vamos lá. O que, que, que, que você acha de títulos públicos? Essa é a Sim. primeira pergunta. Quer falar a segunda ou já eu respondo agora? A segunda é, deixa eu ver aqui... Ai, ah, eu a perdi, a outra, peraí. Então, quando você acha, deixa eu respondo essa. É, vamos lá, Do título público. Título público é, para quem não sabe, para quem é leigo aqui, título público é o, mais, é, o, é o famoso tesouro direto. Existem três tipos de títulos. São títulos públicos, que são do governo, que é o tesouro direto, títulos bancários, que a gente tem vários, CDB, LCI, LCA e tudo mais, Mas sopa de letrinha, né? E o terceiro que são títulos de empresa, que são debentures e CRI e CRA. Vamos escolher esses dois vamos para os públicos, que foi a pergunta dele. Títulos públicos, simplesmente, eles são, ele é um investimento mais conservador do país. Olha que legal, título público, tesouro direto, vamos trocar o nome para ser mais fácil. Ele é mais seguro do que o dinheiro que está na sua conta corrente É mais seguro do que o dinheiro que está na sua poupança do bancão. Entendeu? Logicamente, eu sempre falo os meus clientes, se o risco é mínimo, ou seja, a segurança é máxima, Uhum. A rentabilidade, o que, que você acha, Josi? Não é uma das melhores, concorda? É. é. não. Então, sim, mas com certeza o título público, ele é o principal, e eu digo mais, além do principal, ele é o primeiro investimento que todo investidor tem que fazer. Tem que começar pelo título público. Não você tem que sabe começar que... pela Bolsa. E, e você Entende? sabe que você sabe que eu já ouvi uma vez, olha só como hum. existe crença. Até mesmo na questão do, do tesouro direto. Porque eu já uhum. ouvi pessoas me, me falando assim, me questionando. Ah, mas e se o governo quebrar? Eu falo assim, mas meu amigo, se o governo quebrar, é porque o mundo já acabou. Então, se, se você for colocar na escala do, de quem pode quebrar, é, o governo vai ser o último. Então, Perfeito. é por isso que é seguro. Mas ainda assim, as pessoas têm esse receio por, uhum. por uma questão de governança mesmo, né? Por uma questão do, de, de como a gente vê que os governantes governam. Mas Sim. eu acho que é, é diferente você investir no Tesouro é, são Direto. Coisas são coisas diferentes. né? Das falcatruas que, que a gente sabe que existe Sim. aí. no É diferente. É. Mas as é pessoas diferente. associam. Só que por que, que elas uhum. associam? Porque foi aquilo que você falou. A mídia fica o tempo todo ali, né? Uhum, então é, é, a própria, é a própria mídia que coloca medo nas pessoas. É isso e, aí. E, e é muito curioso, eu, eu sempre, sempre quando alguém é, me pergunta alguma coisa, eu falo assim, gente, não leve a minha opinião ou o que eu estou dizendo para você como assunto último e definitivo. É, você tem que buscar, tem que, tem que pegar mais umas três, quatro opiniões ali para você, Perfeito. de fato, fazer a tua, a tua observação. Análise. A tua análise, né? Mas é aí que está ah, o grande problema. As pessoas, muitas, têm preguiça né, de colocar a cabecinha para pensar, de dar uma pesquisada. De... Por isso que muita gente cai em armações, porque elas Perfeito. não vão atrás, né? Elas não vão atrás da, da notícia correta. Aí o Dudu, ele fez uma outra pergunta que eu acabei de achar aqui. É... Ele queria uma indicação de investimento. O que, que você pode indicar aí? Vamos lá. Então, ele é... está se aproveitando porque aquele dia você fez um monte de pergunta para ele. <risos> no final, eu peguei ele não não tinha pergunta. Não faça isso comigo, Dudu? <risos> vamos lá. Indicação de investimento. Não tem como dar uma indicação de investimento. Sabe por quê? Todo mundo, vamos supor assim, você investe, eu invisto... É, o, o, o Thiago Binda, que falou agora aqui, ó, investe, a Hannah, que falou agora... Todo mundo tem investimento. Percebe que o, o seu portfólio de investimento vai ser diferente do meu? Que vai ser diferente do Thiago, da Hannah e do Will, concorda? Então, como que, como que funciona essa questão de, de indicação? No meu acompanhamento financeiro, por exemplo. Eu preciso conhecer, antes de tudo, o perfil de investidor daquela pessoa. Dudu, eu não sei se você é um, é um cara... Agressivo nos investimentos, você quer priorizar lucro, altíssimo, mas como vocês já sabem, quanto mais a oportunidade de lucro, maior é o risco. Essa lei máxima da vida, da tá, gente? Quanto maior o potencial de retorno, maior o risco. Quanto mais seguro o investimento, menor o potencial de retorno. Entendeu? Ou se o Dudu ele é moderado, ou se ele é mais conservador. Dudu, você é casado? Você tem filho? Como é que é a fonte de renda sua, da sua esposa? Entende? Então essa análise de indicação não tem como fazer assim, cegamente. Você precisa conhecer como que é o, a vida financeira da pessoa e como que é o, olha esse termo que é legal, o apetite ou o desapetite né, a risco daquela pessoa. Entendeu? Uhum. Então para não deixar ele sem resposta. Vamos supor que Dudu fosse um cara super agressivo e tal. Antes de tudo, para ser agressivo o cara tem que ter muito conhecimento sobre investimentos. Eu, eu me considero agressivo. Eu tenho praticamente 100% do meu patrimônio em renda variável, bolsa de valores e fundos mobiliários. Mas por quê? Porque eu conheço, eu acompanho. Quando eu falo acompanho, não é todo dia ficar na tela não, tá, pessoal? É uma vez por trimestre, dar uma lida em relatório e tudo mais. Super tranquilo. Mas eu tenho conhecimento. Então eu, eu me dou, eu me permito investir mais em ativos mais, mais arriscados, para ter um potencial de risco. E outra coisa, idade também influencia. Eu... Eu sou novo. Há quem diga que não, né? Mas se eu tivesse 40 anos, 45, eu... Na verdade, não se eu tivesse. Quando eu tiver, que, que, qual que é o meu, o meu plano? A partir de que eu vou envelhecendo, eu vou deixando de ter o meu perfil mais, cons, mais é, a, arriscado, ok? E vou indo mais para o lado conservador. Uhum. Entende? Por exemplo, quando eu era solteiro, eu poderia ser super, hiper, mega arriscado, arrojado. Casei. Opa, calma lá. Vamos pisar um pouquinho no freio. Tive filho. Calma lá, mais ainda agora, né vamos, vamos colocar um moderado, tive mais um filho e tal, estou envelhecendo. Agora está na hora de migrar o meu patrimônio que está no risco e colocar mais em ativos conservadores, que eu já estou mirando aqui, na, na, em não viver de renda, entendeu? Uhum. Então, respondendo a pergunta, Dudu, depende muito do seu perfil de risco e também depende muito do seu conhecimento. A partir dessas duas variáveis, a gente pode conversar e falar onde você deve investir, é isso que eu falo com os meus clientes, entendeu? Então, tem clientes que eu, eu tenho clientes mais conservadores, mais moderados e mais super arrojados, entendeu? Depende muito uhum. do perfil. E a Rana, ela fez uma pergunta também. O que, que você achou dessa crise que o mercado sofreu e está sofrendo, na verdade, né? Nossa. E como que o investidor, ele deve se comportar durante esse momento? E a perspectiva de melhora? Essa foi a pergunta da Rana. Perfeito. Bela, 10 perguntas e uma, perfeito. É, como o investidor deve se portar na crise? Isso acontece muito, Josi, de... Existe um termo que a gente fala no mercado, que é assim... Investidor desesperado compra na alta e vende na baixa. Como assim compra na alta e vende na baixa? Troca a bolsa por qualquer coisa. Pega um celular. O que, que acontece se você comprar ele caro e vender barato? Você perdeu dinheiro, concorda? Sim. É o que mais acontece na bolsa de valores. As pessoas começaram a investir... Ainda mais como que a educação financeira principalmente por causa da internet estar tá crescendo, né? as pessoas elas vão para a Bolsa de Valores despreparadamente. Então elas não, não... Lembra que eu falei lá no começo? Tem que estudar antes para depois e a maioria não faz isso. Não faz isso. Então elas entram, compraram lá, as ações lá em cima, porque realmente tava, tava, o mercado brasileiro estava que está crescendo. Só que aí veio inesperadamente né, a crise. Então o que, que as pessoas fizeram? Venderam no desespero. Então, muitas pessoas amargam prejuízos por não terem conhecimento de como funciona a dinâmica da Bolsa de Valores, entende? Uhum. Então, assim, a, a, o conselho que eu dou para a Ana e para todos, vocês vão, quem investir na Bolsa, Josi, você também, se você um dia investir na Bolsa, quem investir na Bolsa, vai, não, não é uma possibilidade, eu estou afirmando, vai passar por período de crise. Puxa o histórico aí, quantas crises a gente passou desde 2000, desde 90? Muitas crises, entendeu? Vai passar. Aí eu pergunto, você está disposto a ver momentaneamente o seu patrimônio cair 30%, 40%, 50%, 60%? Para quem não sabe, a Bolsa de Valores nessa crise caiu quase 50%. Imagina se eu tivesse 100 mil investido e vi meu patrimônio reduzir para 50 mil. Quem ia aguentar isso? Isso é investimento arriscado. Dudu, você perguntou, você está disposto a isso, Dudu? Se não, o seu foco vai ser o quê? Investir em mais investimentos moderados para conservadores. Tesouro direto, títulos bancários, entende? Okay. Então, respondendo a pergunta da Randa, como passar por um período de crise? Sabendo o que você está fazendo. Vamos supor que é investir numa... Olha um exemplo legal. Investir... Eu sou acionista da Renner, não sei se alguém aí também é. E pensa comigo, o que a Renner está passando por poucas e boas nessa crise, né? As lojas delas estão em shopping, né? E é shoppings praticamente todos fechados Estão voltando e reabrir agora Então, imagine o que, que aconteceu, José, com as ações das lojas Renner nessa crise Despencaram Por que, que despencaram? Porque muita gente vendeu no desespero Agora, olha só, respondendo a, exemplo, a pergunta Rano Com um exemplo claro Se você conhecesse o que é as lojas Renner Como que é, você conhece muito de empreendedorismo, de, de DRE, né Josi? Eu lembro que você falou de DRE uma outra vez você conhecesse os balanços financeiros da Renner, se você soubesse a capacidade da Renner se superar nessa crise. Olha só, você, o que, que você faria? E travou. E foi Sim. o que eu fiz. E agora está voltando a subir. Olha que legal. Simplesmente por você ter segurança e conhecimento. O conhecimento que vai te trazer tranquilidade para você... Eu chamo isso de teste de travesseiro, olha que legal. Quando alguém for investir na, na bolsa, no imobiliário e tal, faz o teste de travesseiro. Obviamente você não vai começar mergulhando de cabeça. Coloca o, o pezinho na, na piscina, sente a temperatura da água e vê como que você reage às grandes oscilações. Entende? Se você... Eu tenho um cliente, o Lucas, não sei se ele tá aí... Mas ele ficou doido, ele amou, amou. Já tem outros que, isso esse negócio não tá legal. Olha que legal, a pessoa quando ela vai estudando, Josi, conhecendo, ela vai se autoconhecendo. Uhum. Olha que bacana. E ela vê, ó, ah, isso aqui eu tô disposto a botar um pouquinho, isso aqui não. Então, conhecimento, é a chave de tudo. E tem outro também, né, por exemplo, é... A pessoa quer investir, digamos, lá no, no investimento de risco, que é a bolsa, e aí ela pega hum. todas as economias dela e joga na bolsa. É um risco. Ah. Ela aí entra tem que a usar... questão da diversificação. Diversificação é a chave. É... José, se você perguntasse para mim assim, Edivaldo, resume a palavra, o, o ramo de investimentos em uma palavra só. Sabe qual seria? Diversificação. Quando a gente fala em investir em Bolsa, não é você investir... Eu dei o um exemplo da Renner, mas sabe quantos por cento do meu patrimônio tem Renner? 5%, 10%. Entende? Uhum. Então se algo acontecer, e tem chance de acontecer mesmo, eu não perdi todo o meu patrimônio. Entende? O que vai fazer a gente ter sucesso no longo prazo é diversificar em vários ativos, dentro da Bolsa e também fora da Bolsa. Entende? Uhum. Essa é a chave. Uhum. É... Teve um aqui que fez uma pergunta. É... é é binda o perfil, tá? É, ele falou é Thiago, assim. Tiago é o nome dele. É Tiago, ele falou assim, Edivaldo, comente a respeito da reserva de emergência. Legal. Sabe dizer, Josias, pra gente o que, que é a tal da reserva de emergência? Olha, é quando, é, é, é um valor que você tem que deixar guardado, não é como se fosse uma poupança, mas é um valor para emergências daquele momento, por exemplo, que o filho ficou doente... É, você aí. ficou doente é, ficou doente no tem plano médico você pode pegar aquela reserva que é para aquilo não é uma Isso. reserva assim a, é, deixa eu ver o carro estragou e eu preciso arrumar não não é uma reserva para arrumar o carro é uma reserva para coisas pra, eu pelo menos é o que eu acredito para coisas mais graves do que um carro quebrado. A menos que o carro seja do seu trabalho, né? Aí é emergência. Exatamente. Vamos lá. Reserva de emergência é o seguinte. É, a gente tem uma, uma regra. Obviamente regra depende muito, mas na média a gente fala o seguinte. Reserva de emergência, é isso que você falou mesmo, tá? Perfeito. E quanto que é o valor? Reserva de emergência a gente fala o seguinte. É geralmente de 6 a 12 vezes, ou 12 meses, a sua despesa mensal. Então, por exemplo, se a minha despesa mensal é reais, se eu tenho um trabalho no emprego, ele é mais arriscado, geralmente a empresa privada, manda muita gente embora rápido e tal, é uma empresa pequena, o ideal é ter o quê? 12 meses, né? 12 meses de reserva de emergência, porque o risco de eu ser mandado embora e minha renda sumir é mais alto. Então a gente recomenda aí 12 vezes a sua despesa mensal, ok? Agora, imagina um cara concurseiro, concursado já, perdão, concursado. Qual é a chance de ser mandado embora? Minúsculo, né? Então precisa ter 12? Não necessariamente. Então a gente reduz aí para mais ou menos seis meses por aí. Entendeu? Uhum. Então, quem está assistindo a gente tem essa regrinha aí. Se meu trabalho é, é, é tranquilo, é seguro, é estável? Ou é mais arriscado? Patrick, eu vi o Patrick aqui, o Patrick passou na, no concurso da Polícia Federal. Parabéns, Patrick. Estável, né? <risos> Bem estável. Então, assim, seis meses. Seis meses é. atende tranquilamente. Por exemplo, eu tenho a Hanna e o William aqui de novo, que eles, são, eles estão lá nos Estados Unidos. Eles lá você consegue emprego? Muito fácil. Muito fácil. Então, eles definiram, não tem certo errado, eles definiram que a reserva deles seria mais ou menos de três a quatro meses. Porque lá a, a, a chance de você conseguir muito emprego é muito maior do que aqui. Aqui é. às vezes você fica anos, né? Um ano sem emprego. Entende? Então depende muito. Aí entra uma outra pergunta. Onde investir? A reserva de emergência. E aí? Resposta. No ativo mais conservador do país. Qual que é? Tesouro direto. Tesouro direto. Ah, Ah, e dinheiro... poupança, Edivaldo? Sem... Oh, de coração, tem gente que fala a ah, reserva de emergência é poupança e desperdício. Eu não acho. Sem problema. Poupança. Oh, pensa o seguinte. Reserva de emergência, o seu foco é suprir emergências. Não é ter uma rentabilidade e tal, entendeu? Entendeu? Então a poupança é válido. Eu também... acho que a única coisa válida para poupança é colocar a reserva é de emergência. reserva claro. de emergência é que a Isso reserva ela, ela é para casos emergenciais mesmo, né? Casos Justamente. que te que te tirem, é que te tirem do, do, teu, do teus recebíveis mensais. Teve um problema, perdeu o emprego, ficou doente, ficou afastado, é, tem uma cirurgia grave para fazer. Perfeito. Então é para esse, esse tipo de, de emergência, né? Isso Legal. Aí, Tem mais perguntas aqui. O povo está insano aqui fazendo perguntas. Quando, tô... quando a gente fala de dinheiro, né? <risos> de poupar de aí, ganhar. A Ana, povo, Desculpa, a Ana falou no bem... Desculpa, Jô, te interromper. A Ana falou no bem também. Não sei é, se todos sabem. A Nubank, a conta corrente, ela rende 100% do CDI. CDI é como se fosse tesouro selic, tá? Taxa selic. Então, é como se você estivesse investindo no Tesouro Direto, entendeu? Em questão de rentabilidade. Então, sim, eu acho válido. Eu acho super válido no Nubank também. Obviamente, a gente tem o risco da financeira Nubank, que não é nem se comparar ao risco do Tesouro Direto. Então, a chance de a Nubank quebrar, não estou falando que vai quebrar, nem especulando nada disso, mas ela tem muito mais chance do que o país quebrar, concorda? Sim. Então, o risco da Nubank é um pouco maior. Mas, como a gente fala de reserva de emergência, é um dinheiro pequeno, concorda? Não é um patrimônio que você está acumulando por longo prazo. Então, sim, sim eu acho válido. Sim, eu, eu inclusive tenho algum dinheiro é, na, na Nubank, se precisar, eu vou lá. Porque a Nubank ela tem mais praticidade para você sacar. No Tesouro tem algumas regrinhas, mas também é válido. Aham. E deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não. É... Por que, que poucas pessoas investem no Brasil? É por aquilo que você comentou lá no começo, né? Por causa da educação financeira, porque as pessoas não entendem, não entendem como é isso que funciona, aí. né? Como que, como que ela pode fazer. E deixa eu te perguntar, porque eu vi aqui nos comentários, alguém, alguém comentou sobre um curso. Você tem um curso que você vende? É isso? Então, como que funciona? É, o meu... Antes de eu falar do, do meu acompanhamento... Existem algumas profissões de finanças que todo mundo já deve ter visto e é legal a gente se diferenciar um pouco. Existe uhum. o consultor, o rapaz, o cara que faz consultoria. Existe o consultor financeiro, existe o educador financeiro e o planejador financeiro. só, são pequenas diferenças entre eles. O consultor, até onde eu sei, é, é, funciona o seguinte: você vai para ele com um problema, ele vai lá e, e te aponta o caminho. Concordo? Uhum. Ó, mediante o que você me apresentou. Eu te recomendo você fazer isso, isso, isso, ele te aponta o caminho e vai pra cá. Pronto. Acabou a minha consultoria, entendeu? Já o educador, ele te explica o porquê de você ir no caminho. Ó, você vai lá, você vai aprender isso, isso, isso, e funciona assim, assim, assim, entendeu? Então ele, ele mostra o caminho e te explica por quê. Que seria quase uma mentoria, né? Que seria é, o mesmo, é, a mesma função de um mentor, isso, né? é. O educador financeiro, para mim, é a mesma coisa do mentor financeiro, né? Mentoria uhum. também é a mesma coisa. Já o planejador, ele aponta, ele ensina e vai junto. Entendeu? O planejador, então, o planejador... O planejador seria, então, o pai rico que ensina todo o caminho para o Robert. Oh, legal. <risos> é, nunca pensei nisso. Para é o Robert Perfeito. e para Como é que é o nome do irmão do Robert, o, o amigo do Robert. No, faz que tempo que vou lembrar. Que é o filho do pai rico. Se alguém soube, fala aí nos comentários. Aí, ó. É, o Mike. é o Mike. Então, o então, planejador, vai é né? junto. É isso aí. Então, o que, que eu faço com meus clientes? Aí vão entrar agora com meus clientes. Eu sou planejador. Então, eu, eu conheço como que é o, o estilo de vida da pessoa como que é a condição financeira da pessoa, a gente entra em números mesmo, tá? A gente abre uhum. todo o valor. Quanto que a ganha, quanto que a esposa ganha, quanto que tá na dívida. Então, eu divido o meu, meu planejamento em quatro módulos. Eu chamo de quatro, quatro módulos. O primeiro, a gente esquece investimento. Nada de investimento. A primeira, olha que legal. A primeira coisa para a gente entrar no mundo de investimento, não tem nada a ver com investimento. É controle de gastos mensais. Simples assim. Porque pensa comigo, José. Tem como eu falar em investir se eu não consigo nem fazer sobradinha pois é. no final do mês. pior que a maioria das pessoas morre aqui, né? tem nem como ir para a próxima etapa, né? Então tem que atacar primeiramente isso aí. Acho que acho legal que a maioria dos meus clientes, eles passaram rápido nessa etapa. Muitos chegaram a mim e falaram, não, nossa, aí já sei, já, já tá sobrando. Então vamos Legal, né? Mas alguns não. Alguns chegaram com dívida, então a gente tem que trabalhar a questão de como vai quitar a dívida e tal, e aí sim, quando a gente, quando a gente chega no, aí entra a planilha, eu tenho uma planilha financeira, muitos usam meus clientes, outros não precisam, tem o seu método próprio de, de controlar e sem problemas, mas muitos usam que ela, ela ajuda nisso, fazer sobrar dinheiro, então ela, a gente consegue mapear através da planilha onde que tá o ralo, de todo mundo tem um ralo de dinheiro, né? Eu tenho o meu, sim. Tenho o meu. É comida, no meu caso é comida e já foi muito mais, e você vai controlando até você conseguir achar o que? um ponto de equilíbrio Olha só que legal isso aqui. Tem muita gente que é radical. Não, vamos gastar não vamos gastar nada, vamos economizar o máximo. Não, vamos viver para conseguir juntar o máximo. Em vez... Não, eu não sou dessa linha. <risos> viver de arroz e ovo. Tem gente que é, é assim, praticamente, é radical é. <risos> Sabe por quê? Porque ok, vai, vai conseguir, é, conseguir o seu objetivo? Vai. Talvez antes dos outros? Talvez sim. Mas aí passa 10 anos e, ah, por que, que eu não aproveitei mais com meu filho lá? Por que, que eu não passei mais com ele? Entende? E aí tem o um outro extremo, né? Não, esse negócio de investimento demora demais eu Vou viver como se não houvesse amanhã E amanhã chega uhum. Entendeu? Então aqui, a questão da planilha é para pra gente achar o ponto de equilíbrio da pessoa E aí sim conseguir fazer sobrar o dinheiro Que não seja doloroso Entende? Ah, Eduardo, mas o meu ponto de equilíbrio está 100% do que eu ganho Aí a gente começa a mudar o assunto E sim capacitar profissionalmente Concorda? Uhum. Pensa comigo, Josi. Não tem como a gente falar de investimento para um rapaz que ganha um salário mínimo e tem dois filhos para sustentar. Não tem Concorda? como. Não tem tem como. que ensinar. Não é que... esse o meu público. Nesse caso, ele Talvez tem seja que. Talvez o seu. Tem o meu. Ele tem que aprender é, é a, a uma forma de empreender, de fazer dinheiro. De fazer dinheiro além do, do trabalho formal que ele já tem. Perfeito. E só depois pensar em investimento. Concorda? Sim a pessoa pensa, Edvaldo, se eu investir 100 reais por mês eu vou ficar na minha, eu vou alcançar minha dependência eu já falo, amigo não, pega esses 100 reais e investe em você mesmo para você conseguir sim. aumentar a sua renda um entende? curso e isso aí, vai pagar curso e tal mas aí vamos, vamos pegar as pessoas que não estão nesse patamar, já estão ganhando bem e tal aí sim, conseguir controlar, aí vamos o módulo 2 o que, que é o módulo 2? a gente vai aprender tudo que a pessoa precisa saber sobre investimento. Nesse módulo 2, a gente fica a maior parte do tempo do meu acompanhamento nesse módulo 2. Entendeu? E aí ela vai do zero. Ela não precisa saber nada. Eu vou pegar ela na mãozinha, vou explicar item por item, item por item, desde renda fixa, depois é para títulos bancários, aí vai para títulos de empresa, previdência privada. E aí, será que é bom? Quando que é bom? Por que que é bom? Será que não é bom? Fundo de investimento, aí a gente entra fundo imobiliário e ação... Só... Enfim, é esse mundo de investimento que eu vou apresentar para a pessoa, eu vou ensinar para ela pessoalmente, e depois disso, entra no módulo 3. Quer investir, Josi? Ainda não. Falta uma é. coisa antes. Sabe o que é? A pessoa, ela preparar a sua reserva de emergência, caso ela não tenha, e definir os planos que ela tem. Quais planos? Pensa comigo. A pessoa só tem um plano de, de independência financeira? e o resto? Muitas pessoas têm plano de curto e médio prazo também. Comprar um carro, um é. casar, comprar uma casa, construir uma casa. O Tiago está aí, ó. o Tiago, meu cliente, ele tem um plano de construir uma casa. Acho muito legal, ele é engenheiro civil. E aí, então a gente tem que organizar essa questão de quais são os seus objetivos de curto, médio e aí sim, longo prazo. Percebe que, apesar de ter esses três, a pessoa tem que ter como principal objetivo o longo prazo. Os outros eles são secundários, entendeu? Então eu geralmente aconselho o seguinte: tem objetivo de curto e médio? Top, ok. Vamos tentar fazer paralelo. Investe um pouquinho para o longo e um pouquinho para o curto e médio. Entendeu? E não só faz tudo para o médio, depois que conseguir, zera a vida e vai para é o longo. Acho não é o ideal fazer isso, entende? Uhum. Aí depois, esse, então, então esse é o módulo 3. A pessoa vai definir. Quais são, quais são os objetivos de vida dela? E um deles vai ser a independência financeira. Aí sim, depois que ela controlou os seus gastos, módulo 1, estudou investimento, módulo 2, definiu os seus planos de curto e médio prazo, módulo 3, agora módulo 4, investindo na prática. Uhum. Percebe, Júlio? Olha que legal. São sim, ele etapas, um caminho, são degraus. Né? O que a gente mais vê hoje, Júlio? A pessoa viu um vídeo no YouTube, ah, investir na ação da Petrobras. O cara vai lá, abre o conta da corretora, nem sabe o que é um home broker, nem sabe o que é uma ação e compra a ação da Petrobras. E dá o um azar de vir crise agora, né? A <risos> pessoa que fez isso, Entende? Ela, ela quer dar um passo maior que a própria perna. Aí, já aconteceu isso várias vezes é, com as pessoas que, como eu mexo com isso, né? as pessoas, ah, eu comprei a ação da Petrobras, o que, que você acha? Sabe o que eu faço, Júlio? Eu faço as seguintes perguntas. Ah, você comprou a ação da Petrobras? Exemplo, tá? Pode ser qualquer outra coisa. O que, que é uma ação? O que, que é um desdobramento? O que, que é um split? O que, que é um split? O que, que é uma recompra de ação? Você sabe o que, que é isso? Aí a pessoa já começa a regalar o olho, né? Hã? Aí eu continuo perguntando, vou apertando ela. Ah não, tudo bem então, mas é, é, é, esse dinheiro que você comprou Petro, ele é para curto, médio e longo prazo? Isso é em relação à independência financeira? Qual que é a sua, sua carteira diversificada? Aí o cara regala mais o olho. Que que, hã? Que que, não entendi. Aí você vai pro módulo 2. Aí eu pergunto. Quanto tempo você estudou antes de, de comprar a ação? Aí ele, rapaz, não estudei não, eu só, só comprei, eu vi um vídeo lá. Alguém que, que tá vendo a gente aqui pode estar pode tá passando por isso, tá? Então, pode servir para você. Aí a pessoa não estuda nada, aí eu faço a última pergunta. Ah, tá, legal, cara. Mas quantos por cento da sua renda mensal você investe por mês? Aí o cara, não, só comprei uma vez. Olha só. Percebe? O cara, ele saiu do degrau 1, um, dois, 3 e já foi pro quatro. Josi, a pessoa que faz isso, eu não vou falar 100%, mas ela tem 99% de chance de perder dinheiro na bolsa. Porque uhum. a bolsa é cassino? Porque ela não fez o dever de casa de se preparar antes. Entendeu? É... Posso trocar a palavra bolsa para qualquer investimento. Se ela não se prepara antes, as chances de ela perder dinheiro são grandes. Sim, e, e isso é muito, é muito gritante né, na, nossa, na nossa educação. Porque assim, ó, eu costumo dizer por exemplo a gente a grande maioria de nós nós não temos educação financeira aqueles que têm é porque estudaram por conta própria ou porque a cultura familiar Sim. propiciou é um né é, é como é o pai o, o pai rico lá né a pessoa Sim. que veio desse tipo de cultura e Verdade. aí o que que acontece é, eu percebo assim ó por exemplo existe um nicho de pessoas no mercado que são os artistas que tem uma facilidade gigantesca de ganhar dinheiro, porém, com a mesma facilidade que ganha, ele perde. Por quê? Porque ele não sabe lidar com finanças. E, e aí, por isso que, se você parar para pensar, a grande maioria dos artistas, eles têm empresários. <risos> que nada mais Caramba. é do que um planejador financeiro, que é para cuidar e de assim... todo É E mesmo assim? né? Mas assim, mesmo assim, muitos acabam perdendo dinheiro. Por quê? Porque o empresário, ele é um empresário, é um administrador, mas ele não é um planejador. Perfeito. Aí que tá a diferença, Sim. né? Eu, eu sou o tipo de pessoa, assim, é, eu sempre fui muito artista, comunicadora, é, estudo bastante, mas não, não tem como você entender de tudo. É aquela, é aquela velha história, assim, ó, você ganha dinheiro, pra, aí você compra um carro caro, né, você precisa pagar o seguro do carro. Você vai ter que pagar um seguro caro para esse carro. Tem que pagar, não tem como ficar sem seguro. É a mesma coisa. Pessoas como eu, que, que pendem lá para o lado artístico, né, mas que também a contrapartida não entende muito de finanças, não entende muito de não é finanças no geral. Não entende muito de investimentos, de bolsa, de como as coisas funcionam. O básico até, a gente até consegue, a gente sabe, quando estuda, né? A maioria uhum. não. Mas quando você estuda o básico, até você consegue. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que nós precisamos sim de um profissional de finanças. Porque Perfeito. esse não é, não é o meu mercado. O meu mercado isso. é outro né não dá o problema o problema que eu vejo assim Edivaldo, é que as pessoas para não gastar com outros profissionais elas querem abraçar tudo e aí o come... e daí o que, que acontece não consegue fazer nada porque aí você quer trabalhar o teu produto né no meu caso eu quero trabalhar a minha imagem os meus cursos de empreendedorismo é... Finanças rápidas ali, mas tudo muito superficial, que não faça a pessoa perder dinheiro, né? Mas também aquilo que é o, o, o a fundo, tem que ser um profissional. É, é a mesma coisa, assim, é, outro dia... Deixa eu só fazer um comentário bem rapidinho, assim. Eu tenho no meu canal do YouTube... Quase 400 vídeos ensinando e dando dicas para as pessoas. E todo o conteúdo do, do, dos meus vídeos, eles são baseados no Sebrae. Porque eu acredito e acho que é uma instituição extremamente muito séria, bom. muito boa, que tem muito, muito conhecimento. Então, quando eu quero gravar algum vídeo... É sobre dicas de como montar alguma coisa, é no Sebrae que eu vou. E aí o que, que acontece? Daí eu recebo algumas, uh, uh, alguns comentários no meu vídeo, ou crítica, assim, ah, mas você não falou é, aonde eu compro o produto, você não falou da legislação, você não falou disso. Eu falo assim, meu amigo, se você quer isso, você vai ter que pagar uma consultoria do Sebrae. Porque existem informações que é só lá que você consegue. Né? Eu, eu, não consigo esse, eu não consigo esse tipo de informação. Eu consigo o, que, o apanhado geral. Só que daí a pessoa quer assistir um vídeo de 10 minutos no YouTube e quer montar e quer uma empresa milionária. Tudo. E quer saber tudo. Não é isso. Mesma sim. coisa para investimento. A pessoa quer ver um vídeo de 30 minutos, de uma hora, quer passar uma semana estudando e quer aprender tudo. Não tem eu, como. Não, não, não, não funciona. Não. não existe milagre, não existe fórmula mágica existe é, um conhecimento sim. e outra é, se é um se é um, um tipo de conhecimento que você não está disposto a ter ou porque você não tem tempo para isso ou porque o Perfeito. teu foco está em outra coisa você tem que contratar um profissional que te ajude nessa parte que você não dá conta é isso Olha que legal Júlio. simples Vou assim te dar um exemplo meu Vou te dar um exemplo meu sabe como que eu aprendi investimento hum. porque eu tive o privilégio de trabalhar em home office, a maioria do meu, do meu trabalho, entendeu? Então, como o meu trabalho, Dudu tá aí de prova, Dudu trabalha comigo, tá? É, como demanda, muitas vezes eu terminava minha demanda e tô em casa, tranquilo, entende? Aí eu pensei, caramba, eu vou estudar para me desenvolver em outra área. Mas por que, que eu consegui isso? Porque eu tinha tempo. Uhum. Pensa numa, numa, numa mulher, num cara... Que trabalha oito horas por dia, nove horas por dia, dez horas por dia, chega morto em casa. Você acha que ele vai estudar investimento por conta própria? Não vai. Não vai. E Quer dizer que ele não, não não deve vai. investir por causa disso? Óbvio que não. Ele tem que investir, mas se ele não tem energia, não tem pique para fazer isso, como que ele vai achar conteúdo na internet para isso? Entende? Ele vai ter não que tem como. minerar. Não tem como. Aí quem entra? O profissional de, de, de investimento. Eu sou um deles, entendeu? Por quê? Porque, olha só que legal, eu percebendo isso, e quando eu comecei a investir, enriquecer e tal, eu vi que no meu, no meu círculo de amizade e tal, ninguém, quando eu falava de ah, vou... Um, um, um ou dois gatos pingados sabia algo vagamente, entende? Aí eu, cara, eu preciso ajudar essas pessoas, entende? E a maioria delas trabalhavam Pesado, fora de casa e tal. Então o que que eu fiz? O que, que qual que é a figura? Qual que é uh, o objetivo do profissional de, daquele investimento lá, daquele setor? No meu caso de finanças. dar um caminho mastigado para a pessoa aprender. Entende? O cliente que faz o acompanhamento comigo, ele vai aprender claramente os caminhos que ele tem que seguir e os caminhos que ele tem que fugir. Entende? Muitas pessoas, elas me procuram no Instagram, toda semana eu recebo uma ou duas, falando assim, Divaldo, estou vendo aqui uma pessoa me vendendo investimento que me gera 10% ao mês, 20% ao mês, eu não sei se vocês têm essa noção, mas isso é insustentável. Eu acho que eu já livrei umas das 10 pessoas que estavam querendo entrar no investimento assim, pirâmide, é pirâmide, fala abertamente. E eu falei, não vai, porque isso vai quebrar, que o homem já quebrou várias pirâmides, entendeu? Por quê? Porque elas não têm esse conhecimento. Se, se, ela, se elas contratassem um profissional de investimento, um engenheiro financeiro, é, educador financeiro, ou mesmo se ela sentasse na cadeira, tivesse tempo, claro, né, igual eu tive, e estudasse livro, livro, livro, livro, livro, curso, curso, curso, curso, curso, dedica, dedica, dedica, ela ia saber isso por conta própria. Mas como ela não tem tempo, o ideal é o quê? Ela não investir? Óbvio que não. O ideal é ela ter uma pessoa que já trilhou esse caminho, para apontar, vai por aqui, vai por aqui vai por aqui. E não vai por aqui e não vai por aqui. Uma coisa importante. É... Uma coisa que a pessoa tem que saber antes de contratar um profissional é ver se ele não tem conflito de interesse com o que ele está vendendo. Olha que legal isso aqui, pessoal. Como assim, Divaldo? Josi, quando você vai lá no, no Banco do Brasil, no Santander, por que, que você acha que o gerente de banco ele vai te indicar poupança ou um título de capitalização ao invés de investir no tesouro direto? Porque ele tem comissão. Ele tem comissão. Ele tá errado? Gente, ele é um funcionário, ele tem é um negócio filho pra dele. sustentar. Ele tem meta pra bater. Eu tenho um amigo que tá trabalhou no Santa dele e falou, Ed, se eu não fizesse isso, eu ia ser mandado embora. Ele falava isso. Sim. Entendeu? Então não é a culpa dele. É o sistema que, que, que obriga ele a vender coisa que é boa pro banco. Entendeu? E existem esses profissionais também fora do banco, tá? Então assim, a pessoa quando ela for pesquisar quero contratar tal serviço, tal serviço tem que ver se o que ela ensina ela não está tendo conflito de interesse. Por exemplo, eu não tenho conflito de interesse nenhum porque eu não tenho patrocínio de ninguém, de corretora. Não seria de todo um errado ter. Pouquinho seria, mas de todo um errado não. Mas tem que saber onde eu estou ganhando. Por exemplo, como que eu ganho dinheiro captando um cliente? Ele me paga para eu ensinar, ponto. Cadê o conflito de interesse aqui? Não tem. Agora, se eu indicasse uma ação... A ação da XP, e eu sou funcionário da XP, por exemplo. Olha o conflito de interesse aí. Você Sim. entende? Então é uma coisa que a pessoa tem que começar a entender e aprender para não começar a ir no caminho errado. Então, resumindo aqui tudo que eu falei. Se você... Até fui para o outro caminho, né? Se você não tem tempo para estudar... Presta atenção, gente, Se vocês saírem dessa live, gente, só com isso na cabeça, está excelente. Se você não tem tempo para estudar, a solução não é não investir. Não, porque... Gente... Uma hora vai chegar a idade. Vocês estão dispostos a viver do INSS? Pergunto para vocês: quem no laço de familiar de vocês, de amizade, que que é aposentado só pelo INSS e vive, ó, pode fazer uma viagem, várias viagens? E aí? Ninguém, né? Não, praticamente. Né? Eu ouvi uma frase engraçada esses dias. Se você é, conta só com o INSS, começa a tratar bem os seus filhos. É verdade. É, Edivaldo, é. a gente tem aqui, eu acho que um <coughs> minuto. Daí já vai ensinar. Nossa, encerrar já? A... Uhum. Tá bom. O Assunto bom é assim mesmo. Passa, é verdade, passa muito, passa muito rápido, né? Então, eu, eu acredito assim: ó, investimento e, e finanças é algo muito sério. Nem todo mundo, é, é que nem humana, é, é basicamente humanas e exatas. Quem é da, das humanas, só 28 segundos. Quem é da humana, não, não se dá bem com exatas, né com finanças. Paga alguém para cuidar das suas finanças, pronto, resolvido o problema. Porque mesmo De a jeito. pessoa querendo estudar, é, mesmo ela, ela não vai conseguir estudar porque ela não gosta daquilo, ela não vai entender. Então, contrata logo uma pessoa que vai te ajudar. É verdade. Edivaldo, vai acabar aqui. Muito obrigada pela participação. Obrigado, tá? gente. Obrigado a vocês, Joes, Muito obrigado. Obrigado mesmo.